Beleza? Daqui a pouquinho a gente começa ainda, vamos fazer uma rocha aí, botar a galera para quebrar aí, vamos tomar cerveja, ali na Mercearia e Restaurante Ali está Espedito, aqui no Deporto de Arilco aqui em Fausto, Dona Vânia, acabou de abrir também o bar aí a gente também vai consumir aqui, vamos consumir aqui, pessoal, vai gerar vida, tá essa deusa ali, 25 prêmios aí que a gente vai né, sortear aqui agora. Durante a tarde aqui para as mães que estão aqui presentes. Ah, porque minha esposa não veio, minha mãe não veio. Felizmente, pessoal, a gente não vai poder abrir mão. Porque se você abre um precedente para um aqui, você tem que abrir para várias pessoas. Então a gente só vai distribuir cartela para quem está aqui. Só vai levar os prêmios também quem estiver aqui. Quem estiver em casa... É porque não pode vir, aí a gente chega lá e faz um comentário e diz para essas pessoas, ó, oh, o bingo lá foi muito bom, foi maravilhoso, e aí para o ano a gente faz o bingo novamente e com certeza essa pessoa vai estar tá aqui para nos prestigiar também, tá certo? Então, Edmilson, cadê nosso colega Edmilson? Edmilson está participando, não faz parte da direção mas está interinamente assumindo a coordenação de finanças da Associação Arônimo Guzmão, contribuindo com a gente, com certeza, na próxima eleição, que se dá a cada dois anos, Edmilson para a parte aqui da direção da Associação Arônimo Guzmão. Estou passando para Edmilson aqui a, as cartelas, né? Eu trouxe um carimbo, ó, pessoal, pessoal, atenção aqui, atenção para depois não reclamar, eu trouxe um carimbo aqui, as cartelas vão ser carimbadas, né? Quando Bateu, né? Bateu, a gente confere se a cartela tá carimbada. Se for cartela pirata, aqui não vai passar, que o carimbo tá aqui, viu? Ó, porque às vezes neguinho traz cartela, não adianta trazer. Todas as cartelas vão estar tá carimbadas, né? A gente já conferiu aqui as 75 bolas, né? E aí a gente vai fazer cartela cheia, a gente vai fazer horizontal, vertical. E o bingo continua, daqui a pouquinho tá chegando meu amigo aí, Neto do Arrocha vai fazer aqui uma ou duas horas de som aqui para gente, depois ele tem uma programação da Misericórdia, tem uma festa lá no Baiaco também, e aí a vida continua, mas tem um Joel aqui também, nosso companheiro aqui, que está prestigiando a gente, inclusive cedeu o seu som aqui. Então assim, as pessoas têm contribuído, nosso amigo aqui, né? Lázaro também, fazendo a filmagem aí, então tudo que... A gente vai estar tá aqui, desenvolvendo essa tarde aqui o Dia das Mães, vai estar tá todo filmado aqui, camarão ali com o seu som também, mandando ver, e já temos aqui, pessoal, o dançarino aqui, dentro né, do nosso bico, que é Shaolin. Camarão, bota o som aí para ali fazer aquela primeira prévia aí. Vê lá, Shaolin, Shaolin, Aqui na frente. A gente, porque a gente tem o maior instrumento né, para fazer transformação, que é o voto. Não vamos se perder para um saco de cimento, por 500 blocos que nosso voto é valoroso, e quando você se vende seu voto lá para um candidato desse aí, depois que ele é eleito, ele vai nas costas para você e vai dizer não tenho mais compromisso nenhum com essa comunidade, que eu dei um saco de cimento, eu dei o bloco, e essa aí pessoal, essa, essa é a história da política, e sem contar que os candidatos de direita Sempre governaram para os ricos. E os candidatos de esquerda, às vezes eles tropeçam com a gente, mas a tendência é que governe para a classe média pobre. Então, falar um pouquinho de política, falar um pouquinho do Dia das Mães, né? Um pouquinho como é, que é esse momento que vocês estão aqui para poder a gente também ir socializando e informando de fato o que acontece no nosso dia a dia. nossa vida é seguida através do político. valendo uma cesta básica. Joel, roda aqui o bingo aqui, Joel. Roda aqui, Joel. Pessoal, se tiver mais que um ganhador, a gente chama aqui o maior número aqui. A gente chama uma bola Para cada um aqui. O maior número é quem vence e leva a cesta básica, né? A gente sabe que vai ter prêmios aqui que vai ter, vai ser sorteado aí para três, quatro pessoas ou duas. O desempate vai ser tirando uma bola para cada um dos. Sorteados. Horizontal, primeira bola. Horizontal, valendo uma sexta básica, pessoal. Joel, tira a primeira bola. É assim, ó. Deitada. Horizontal. Horizontal. É horizontal, deitada. Horizontal, horizontal, sim. Horizontal, horizontal assim, é deitada. Horizontal, Vestido. vertical, horizontal. Essa agora, pessoal, é horizontal, ó. Vale assim, né? Vertical, horizontal. Pronto, beleza. Valendo a primeira bola. Birro 48. É. <risos> Valendo a sexta base. Quem ganha aí, pessoal, por favor, doa pra mim o óleo, que é o que tá mais caro. É a de é, é. É, é Aí você vai Ele é novo, você, você levantando ele é muito de Não, você tem que levantar só o passo. Birro 18! Entendeu, é. Leandro? Esse birro Birro 14 Daqui a pouquinho tem Neto do Arrocha tá aqui, direto do Baiaco Birro meia, meia, meia, meia. Não tem 99 Isso é até 75 não, não, nada de 99 Vai descansar um pouquinho, vai? Birro 17 Xolim, descansa um pouco lá Que você dançou muito aí Você tem outras apresentações no dia de hoje viu? Aqui, não Mil 17, é aqui Vai lá, Joel é Tudo pronto aí? Né? Vou fazer a rocha aqui daqui a pouco aqui Diretamente lá no Baiaco Por um talento, Birro 71 71 71 não, não três, de é. Birro 11 Birro 11 Ninguém bateu ainda? 50, birro 50. Birro 21, Birro 21. Essa é só nada que a gente entregar o prêmio aqui, pelo menos fazer uma foto aqui, viu? Amanhã a gente colocar lá no nosso Instagram, no Jornal à Tarde, Tribuna da Bahia, né? A nossa confertalização aqui no dia das mães aqui. Direto de Barra do Gilcine. Birro 04. Birro 04. Bateu? Confere aí, confere aí. Começou bem, começar bem. Pronto, a nossa primeira ganhadora do nosso bingo aqui, da Associação Lando Guzmão aqui, a nossa senhorita aqui, como é o nome? Bárbara. Bárbara, esposa do nosso amigo aqui, Lázaro, fazendo aqui as imagens aqui pra gente. Valeu, Lázaro! Vai mão a cesta básica, Lázaro? Fez foto sem a cesta básica! Cadê a cesta? Tem que pegar e, Joel, a cesta. Pega lá a cesta básica pra ela lá, Joel. Tudo pronto aí, Neto? Um pouquinho de arrocha, pessoal. Daqui a pouquinho a gente retorna com nossos amigos. São aqui, ó, pessoal, são 25 prêmios. Saiu aqui o primeiro e tem mais 24 prêmios a sair. Beleza, Lázaro? Oi. Beleza. Valeu, pessoal. Fora Bolsonaro. Vou falar isso aqui várias vezes. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Eu creio que não há só pessoas aqui Aqui do Cine, da Barra do Gil A gente também tem pessoas de fora aqui Meu amigo João Aldo chegou aí com sua família E a gente vai agora aqui, pessoal, sortear aqui Deixa eu ver aqui, kits Natura Joel, pega lá kits da Natura O público aí feminino, ele gosta de se belezar E a gente vai agora sortear aqui, pessoal kits Natura Joel Vamos lá, Joel. Olha o trabalho, Joel. Do seguinte, Natura. Bota para aqui, para frente. Pra gente sortear, pessoal. Valendo também na coluna. Pra gente aqui deixar as meninas aqui tudo embelezada. Vocês são guerreiras, viu? Daqui a pouquinho tá chegando aí um bolo. Um bolo. Em homenagem às mamães. Neto, sua gente extensa aí. Vai lá para Misericórdia e depois lá no Baiaco, finalizando o dia das mães. E o nosso dia das mães aqui, pessoal, vai até as 20 horas, viu? Até 20 horas aqui a gente tem aqui a nossa programação, Lázaro filmando tudo aí, para que amanhã a gente diga, pô, fizemos lá o dia das mães, na Barra do Gil, no Cine, com dignidade, com muita paz, com muita murnia e muita participação. A gente tá vendo aqui, recheado aqui, de mães aqui prestigiando o nosso evento e a gente só tem a agradecer aqui a presença de todos vocês e todos também né todas e todos. Cadê Joel? Joel, vamos lá nosso sorteio aqui, vamos começar Joel. Pessoal, valendo aqui o um kit Natura aqui são três kits agora que a gente. Do lado de cá, né, Eu tô. Tá que é assim, ó. canto tá bom. Sabe que vai 14 tem que me dar né? 1014 horizontal, pessoal Horizontal Horizontal, não é vertical Marcou 5 números assim seguido Na mesma linha Se tiver mais de um ganhador A gente vai tirar a bola maior aqui A bola maior que prevalecer Que leva o prêmio Se houver mais de um ganhador 56 .000, 7 mil, 7 mil Horizontal, assim Nessa posição Só saiu duas bolas, já tem ganhador Então o pessoal não está entendendo aqui o regulamento aqui do nosso bingo Já cantaram aqui que porque hoje é dia das mães, é dia da gente né? não vamos pessoal, peraí, peraí não vamos dar risada é assim né? assim aqui tem que mandar não, mande ela vir pegar a cartela mande ela vir pegar é porque senão a gente tem um regulamento aqui para não prevalecer ninguém tem que ser todo mundo aqui unificado todo mundo com os mesmos direitos, 1071 chegando aqui pega a cartela deixa o... não, deixa, não, João, João, deixa lá, meu, meu, é o lado é resultado eu falando aqui é é a gente na Birro vinte e cinco. Birro cinquenta e nove. <risos> Valendo um kit natura aqui, pessoal. Birro setenta e nove. E cinco. Bilho cinquenta e três. Birro trinta e sete. Birro doze. Meia oito. pouquinho Birro 70, Pelé na Copa, viu? O pessoal do porrãozinho aí, pedindo birro 68, viu? Rapaz? A torcida tá forte aí, viu? Vamos lá, Vamos lá. Uh! rapaz, birro 68. Aí, rapaz. Ah, alarme falso, alarme falso e nada de batida aí. Meia oito, tá vendo você? Já vou Vamos, vai ser agora. Birro trinta e seis, birro trinta e seis. 1057 57 é tá difícil 1045 1045 o ainda, procurar aqui nossa amiga Edmilson, Edmilson, essa pessoa que está aqui, ó, à esquerda aqui, Edmilson, vem a senhora, vem, quer, a idade de Cristo, 33, idade de Cristo, bateu? Vamos conferir, se não bateu, paga murta, viu, mano? paga uma murta, viu, equivalente ao prêmio, Bateu mesmo, Maria? Confira aí. Pronto, pessoal. Temos ganhador aqui, Kit Natura. Nossa amiga Maria, aqui da, do Cine, né? Ah, coisa boa, boa, Maria? Valeu, Maria. Pega seu prêmio aqui. Estou aí uns um três kits aí, Maria. Lázaro, é eu sou fotógrafo. Tô esperando Maria. Maria, Maria. Pose? Para pera foto. Aí. Para a foto. Oh, Neto, por favor, vou... olha para cá vocês aí, por favor. Aí. Aqui, ó. Ok, é Dunes. Do... Peraí, peraí, peraí. Valeu. Valeu, Lázaro. Lázaro, levei cinco minutos puxando a barriga. mais, tá de... muito mais. <risos> já tava, já a rocha daqui a pouco, viu? Tem negócio que vai dizendo mais tarde, mais tarde não Daqui a pouco é verdade, é, é, senhora, Birro 66, birro 66 Meu amigo João de família aí, grande abraço aí Você, celebridade aí, gente da gente, viu, meu irmão Sangue bom aí, viu? Birro 18! Birro 18! Pessoal, a gente está aqui cantando bingo aqui, mas está aqui os diretores aqui da associação, né? nosso amigo Rasta, Dunga, Tiago, Neto Mola aqui, nosso vereador aqui Está aqui os diretores aqui presentes aqui, para que a gente represente e seja também representado aqui por essa diretoria aqui da associação. Isso aqui é uma coisa organizada aqui para gente, para que a gente proporcione uma tarde de lazer aqui para todas as mamães. 34! Birro 34! Vamos sacudir aí, rapaz Esse... Vamos sacudir aí, rapaz Tá saindo as velhas pedras Aí Peraí, aí, saiu duas Joel sorteia uma, depois sorteia outra Dois patinho na lagoa Dois patinho Dois patinho na lagoa Birro 22 Joel, vamos ser mais rápido Porque aí também a gente abre esse espaço aqui Para dar ficar mais um pouquinho com a gente aqui Birro 32 É, voz é antigo, né, pessoal? Mas mata também, né? 32 Arma antiga né? 32 Pega é o seguinte, meu. depois você procura lá o 59 Birro 59 Birro 59, vai lá, Joel Vamos lá. 41, 41, um, um, birro 41. Um. Tira o primeiro, deixa lá o segundo, deixa aí lá. Standby. Birro 20, birro 20. Tira o outro. Birro 38. Birro 38. Fecha aí, Joel. Fecha o. Não, colar, se colar para vai conseguir abrir para fazer o sorteio Aí fica difícil <risos> <risos> Antônio Antônio um, um, Meia nove Birro meia nove Joel, fica tranquilo Joel. Joel, se dedica aqui aos trabalhos né? É igual para ele estar tá estado de futebol Vem grito e tudo quanto é lado. Se a gente não for um atleta preparado A gente não consegue nem desenvolver o, A nossa atividade lá esportiva Birro 13 Birro 13 Fique tranquilo A fita isolante depois né, a, gente, a gente usa Birro 46 Birro 46 Valendo mais um kit Acelerando aqui, Birro 37. Birro 37. Pessoal, <risos> se alguma mãe aí ganhar duas ou três vezes aqui o prêmio, por favor, doa pra gente aqui pra gente sortear de novo. Vamos levar tudo, né? Que é complicado, né? Birro 47. Birro 47. Birro <risos> 47. Cara, você gostou da cola, né? Birro 63! Você gostou como eu falo? <risos> é. Birro 62! Birro 62! Ah. Não é possível pegar essas cartelas aí? É de mil cento sem cartelas aí pessoal, Bio 14, Birro 14, 14. Birro 61, Birro 61, Birro 61, 61, em seguida Birro 61 e 47, pessoal. 47. 61 e 47 é falado de novo, não 61 e 47 41 é. e um, um, um, um, 47 Shaolin, nosso dançarino Aqui, meu pessoal, daqui a pouco a apresentação de Shaolin, viu? água de coco ali, e gelada Shaolin, e aí, como é que estão as vendas aí? Tão, estão bem no, a regular? Vamos mandar o público aí, aí beber água de coco 1.039, 1.039 9, birro 39. Pessoal, vocês querem trocar de cartelas? Porque não é possível que até agora ninguém bate. Já saiu aqui. Birro 10! Birro 10! Ah, toda hora esse grito aí, rapaz, é o Só essa live falsa aí! Oh, tá, tá, tá. 1044! 1044! Pessoal, estão me perguntando aqui se é quina? É quina da horizontal, né? Aqui na da horizontal. Acabou? Bateu! aí? Pronto, senhora! Passa aqui pra ele conferir aqui. Batina, viu? Confira aí, Neto. É marcadora! Assim! Oi? apareceu aqui mano não mas a gente está explicando aqui Na horizontal Passou batida, passou batida Vai ficar para próxima que aí pessoal, a gente tem que seguir o regulamento foi explicado aqui Para poder a gente não ter né, satisfação a gente explicou tudo aqui Por várias vezes Então assim Não saiu 30 Vamos lá continuar Com o nosso sorteio, eu Próxima bola. 51. 51. Um. Um. Pessoal, eu falei aqui, né, explicadamente aqui, que é, é horizontal. É você passando na praça aqui correndo, ó. Entendeu? Passou aqui, é o Bionato aqui. Birro 67. Birro 67. Ganhou, senhora? Oi? Pronto. Vamos vamo conferir a cartela aqui. Da nossa amiga aqui Segura o bingo 67 Se não ganhou, a gente continua aqui o bingo Oi? Não, é isso Deixa eu conferir aqui Não, né? O Neto Oi? É assim Deu? Peço pra conferir Espera aí Aí, não vamos ficar é só. 67 está fora. Não, 67 está fora. Confira a cartela das duas senhoras aqui, por favor. É. Senhores, se confirma, né? confirmar, leva a senhora aqui, se não confirmar, pronto, não saiu a nossa amiga aqui, se aqui invocou e a vida continua, pega lá o prêmio dela, Lázaro, vamos lá, é Neto, a vida continua, né? e 37 minutos, a nossa programação aqui pessoal, tem vários prêmios aqui, a gente vai distribuir todos os prêmios aqui, ninguém aqui Vai nada aí, esses prêmios aqui são de vocês As mulheres que estão aqui né Representando o dia de vocês Primeiro, Primeira bola aqui, birro 42 Segunda bola Valendo mais um kit aqui A primeira foi 42 A segunda, birro 21 A Terceira, Joel e 54. Cadê a senhora? Mas aqui, senhora, é valendo, é valendo a cartela toda. Zerou, pessoal. Pessoal, esqueci de falar. É porque a moça perguntou aqui. aqui. zero. Biu 31, Biu 31. Final de mês, pessoal. Agora você já ganhou já. Biu 11, Biu 11. Biu 67, search. Biu Sete sete quatro sete quatro mil cinquenta e três. Cinquenta e três. Você quer o quê, rapaz? Ali, ó. a menina aí! ó, Confira aí! Esse pé, esse, essa natural hoje é de Vânia! Não é pra lá, não! É mais um pra gente pra Vânia hoje! <risos> aí, Conferiu? Lázaro, tudo filmado aí! Pronto, com certeza! Saiu ganhadora aqui! Nosso amigo Tico aí, que tem contribuído aí com o Zanami lá pra... Né? É. Nossa associação é a Lula do Bivão Tudo de bom aí pela sua presença Passando aqui irmãos aqui Nosso kit Natura aqui A nossa ganhadora aqui, também aqui do, no Cine. É só, vamos Biro 02 Birro 41 Dá um... dá uma polaridade aí, um, por favor. Vamos lá, um pouquinho aí, por favor. Um, 04, birro 04. Birro 04. Birro 08 Birro 13 Birro do azar, birro 13 Birro 65, 65. Birro 20 e 7. mamãe que se faz presente aqui nesse bingo da Associação Aranormal vem cá Chile pegar aqui Chile, Chile vem Chile, pegar aqui a sua caneca vamos lá pessoal, vamos lá as mamães todas presentes caneca Vanilda, vem pegar a sua caneca aqui bandida, minha companheira Vanilda é? Jussi também Jussi, vem cá Jussi Pegar essa caneca, a gente quer que todas as mães que estão aqui participando aqui do bingo leve uma caneca de recordação aqui do nosso evento. Negar lado direito. Vamos contemplar também essas mães que estão aqui pegando. Pessoal, se cada olhe bem é, isso aqui é dedicado para as mães. Se alguém é, se quiser. Se contemplar e não for mãe, eu acho que já está tendo uma desonestidade. Então, esse é um evento aqui dedicado para as mães. Vamos só pegar, quem é mãe. É porque senão não vale. Não vale o que a gente organizou, não vale o que a gente decidiu, não vale a dedicação e a atenção que a gente está dando aqui para cada um de vocês, é? nesse momento aqui de confraternização. Ô Dunga, tô aqui olhando você. Ô Dunga, tô aqui te olhando, viu? Você fica só aí. É, tô ligado. Tô ligado em você aqui, viu, velho? É? Mais beleza, pessoal. Vamos lá. Acabaram as chicaneca? Acabou? Você Vamos lá. Alô, isso de rei! Daqui a pouco acende! Daqui a pouco acende! Daqui a pouco acende! Daqui a pouco acende! Birro 37. Ó! Oh, todos os dias esse refletor acende cedinho, mas daqui a pouco ele vai acender que Deus quer! Daqui a pouquinho! Tenha calma! Daqui a pouco ele acende! Birro 37. e sete! Birro trinta e sete! Descendo da bandeira, viu pessoal? Que eu falei, passou aqui correndo aqui e aí não entenderam. Birro 25, Natal 25. Birro 36, Birro 36. Rapaz, esse refletor não acendeu até agora zero 07 Cadê o nosso administrador aqui, rapaz? Do CINE aqui, rapaz? Bal, rapaz Esse refletor acende todos os dias aqui no mesmo horário E aí hoje não acendeu O que é que tá acontecendo, rapaz? Bala ligar esse juntou, aí Tá desligado, é? Ele acende automaticamente? Então daqui a pouco acende Porque senão o Negubau tem uma providência aí pra gente aí Que é o nosso parceiro aí, birro Bihu 03, 103, 103. Biro 03. Biro 03. Biro Daqui a pouquinho Biro tá tudo Rapaz, ah, é, é, é? é Bolsonaro O pior 03. Biro 03. Biro 03. Biro 03. Biro 03. Biro 03. Biro 55 55 Pega a bola, pega a bola. Pega a bola. 59, 59, 59. Nosso administrador Bau, nego Bal, o nego Bau? 1052, 1052. A gente vai levar o barco aqui, meu pessoal, até o final. Não tá escuro não, tá todo mundo enxergando, é, pessoal. Tá todo mundo enxergando? Pessoal, qualquer coisa a gente tá aqui com a Birro 10. Birro 10, 10, 10. Aqui, mais uma contemplada aqui. Vamos conferir a cartela aqui. Né? Desce a madeira. Desce <risos> a não, agora é desceu. É não, não vai cedo, mas desceu. Mas o cara do zero está o treino. Cada treino zero. É, cada treino zero. É. É, Vamos lá, pessoal. É... Vamos seguir a programação. Vamos seguir a programação. Desceu a ladeira? Qual a minha ladeira? Como foi? Sim. Procede lá. Vamos aqui agora nessa coluna de 23 a 16. Pessoal, confirmar. Pessoal, vamos dar uns parabéns para Val, para Vânia, seu bebê, Gemas aqui, cadê o outro pequenininho? Pronto, sexta básica, Racha, passa aí para ela aí, ó. Ei, Vamos lá, rapidamente, vamos acelerar. Ei. Agora? É. Ei. Sim. Ei. Sim. Amigo, cacete! O oh, cacete! Vem cá, meu amigo, vem cá, rapaz! Foi você que restabeleceu aqui, fez o um contato para que restabelecesse aqui a nossa energia. Mas de qualquer Mas tem que dar uma tolerançazinha. Nosso amigo ganhou aqui, a gente tem que dar uma tolerância, né? Tudo é a velocidade. Ó, oh, pessoal, todo mundo aqui, ó, oh, ó! Oh. Pessoal! Aqui tem uma coordenação motora Diferente, cada um tem seu ritmo O rapaz vem agora Conferiu aqui as bolas é E aí a quer. gente vai dar pra ele a cesta básica é a Na mamãe. pessoa aqui, sua esposa Aqui, né? Vamos lá Vamos lá, Lázaro Rasta, entrega pra ela aí a cesta básica Vamos acelerar E a 08 Ficou aqui em minha mão, viu? Valeu, minha senhora Valeu, Lázaro Sou Lázaro, valeu, senhor. Valeu, pessoal. Vamos embora, pessoal. Pronto, pessoal. Mais uma ganhadora aqui da cesta básica aqui, nossa amiga. Qual nome? Mirela, ganhadora aqui de mais uma cesta básica. Valeu, Mirela. Vamos passar para ela aqui? Vamos passar aqui? Vamos lá, Arrasta, passa aqui pra nossa amiga aí, Betão, filho. joga de novo, viu? Pera aí, pera aí, Alberto, Alberto, e... Ah, é isso aí, um grande abraço pra nosso amigo Márcio pera, pera Marcando aí. presença aí na, no cine, né? Aí, Se familiarizando aí com a galera, é isso aí É, daqui a pouco ele vai botar um dois litrão aí Beleza, vamos lá, pessoal Vamos em frente, vamos em frente <risos> Vamos conferir, deixa eu terminar aqui, aqui É a segunda cartela? É? Já conferiu a, pri, a, a primeira cartela? Bateu? Não, peraí peraí, peraí, peraí Fale com o Edmilson Edmilson Agora o... Edmilson Faz o seguinte Se alguém quiser substituir cartela Pega a cartela Atual, rasga e passa outra, viu? Mas não deixa duas cartelas, não. Se alguém quiser substituir, porque já fizeram essa solicitação aqui, viu, Edmilson? Pega a cartela aí, a cartela atual, e aí rasga ela e passa outra cartela. Pra não ficar com duas cartelas. O que, é, Quer é atrapalhar o negócio? É, não, não. Peraí, peraí, pessoal, pessoal, ó, ó. Por favor, oh, oh. Oh, oh. vamos fazer o seguinte Edmilson vai substituir aqui cinco cartelas e pronto As cinco primeiras, vem, viu? meu? Encerra, encerra 39 <risos> 43 <risos> Última bola, Pronto, vamos lá, vamos seguir Ferro elétrico aqui pra nossa amiga aqui, vamos lá Vamos seguir, rasta não confere Não saiu 43 Não saiu 43, não saiu Foi 14? Ela ganhou? Pronto, vamos lá Não saiu 43 não sai 43, vira que segue Ó, oh, abre lá o grupo Coloca as bolinhas aí Vamos em frente, pessoal Passa aqui o ferro elétrico aqui para nossa amiga aqui. E vamos em frente, viu, pessoal? Vamos lá, vamos lá, beleza? Vamos lá, Lázaro E botar mais trema aí para vocês aí Vamos lá, valendo mais uma cesta básica Vamos lá? Vamos lá, Jorge. Vamos lá, Jorge. Nego Paulo, nosso administrador aqui, deu uma crise de riso aqui. É, parceirão. Cadê rasta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jorge, tira a primeira bola. Valendo uma cesta básica. E o bolo continua. Vamos cortar o bolo, pessoal. Vamos cortar o bolo, vamos cortar o bolo. Vamos Bio 52, Bio 53, Bio. E aí, beleza? Confere essa cartela aqui. Confere essa aqui. Confere essa nossa amiga aqui, cadê? Ele? Nossa amiga aqui. agora. <-se> <fírio> <música> <música> <música> Pronto, pessoal Duas ganhadoras A gente vai decidir Ó, oh, pera aí Beto, coloca as bolas no, no grupo Vamos aqui agora decidir é, Dezena maior que leva o prêmio Cadê nossa amiga? A gente explicou aqui, né pessoal? Se houver mais de um ganhador A gente vai a bola maior aqui Então agora que a gente vai proceder Pronto, Giro, giro, giro o globo Giro o globo Giro o globo Giro o globo Pronto, valendo Valendo dezena maior Parou, a gente não tira Tira você A primeira dezena e ela tira a segunda Pode lá tirar Deixa ela meio tirar Deixa eu ver Pronto, já tenho na mão, tira você assim. Pronto Nossa amiga Nossa amiga Fernanda, passa as agora, Fernanda. Basta, passa aí. vamos lá. Seguindo, vamos seguir. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vamos em frente. Vamos lá, vamos lá. Passa aqui para. Vamos lá, Jorge. Vamos, vamos. Pronto, Fernanda. Valeu, Fernanda. Vamos lá, meu. Legal, legal. Vamos lá, vamos lá. lá, lá a foto aqui, Marcos. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com mais prêmios. Né? Oi, ela vale mesmo, estou riscada? Só são só santo. Até... 24-3 cartela contemplada. Carol. Aí sai e. Nathalie, calma. Vamos seguir aqui a programação sem alteração. Aqui são três kits que a gente tava sorteando. Vai levar a primeira e a segunda colocada. Vamos lá, bota pra lá. lá. Bota lá. A primeira bola valendo pra Carol. A primeira bola valendo pra Carol. Dois prêmios leva aqui, primeira e segunda colocada. Tira essa bola lá, Carol. Deixa eu ver aqui, Carol. Cada um segura. Segunda. Valendo dois prêmios, pessoal. Desculpa aí botar três prêmios que aí. Quebra aí, ó. Isso aqui é. A dela? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto! Descartada a cartela 15. Vencedora, cartela 70 E a cartela 38 15 sobrou Joga lá pra dentro, vamos, vamos, vamos Vamos embora, vamos pegar ali Dois kits ali, um pra cada aqui Primeira segunda colocada E vamos trocar a vida Vamos lá Claro que a gente falou que a não quer tirar foto É brincadeira? Oi ah, é tirar foto aqui, pô. Não quer tirar foto. É tirar foto aqui. Não, rasta, rasta. É dois vídeos. Primeira e segunda. A terceira, não. Não. A menina já foi, rapaz. Já foi, rasta. Bota lá. Bota lá, rasta. Vamos lá, seguindo, seguindo a menina, já foi, ela foi a terceira, foi a terceira. Pronto? Valeu, valeu, tranquilidade, vamos tocar a vida, pessoal. Vamos lá, racha Vamos lá. Valendo agora! Aqui, ó, Já foi, no não viu? Pessoal! É. maior! Pronto! Valendo a primeira pedra para Andes Com a segunda aqui, nossa amiga aqui. Regulamento é regulamento. Abre aqui, Aja. Abre aí, Abre aí. Vamos lá? Primeira pedra para Vai lá, Tira lá a pedra. Eu vou, olha, olha bem, é, gente é, vai. é é é A gente não vai discutir esse método agora aqui no desenrolar da nossa programação. Se alguém der um cartela pra ele, aí ele tem jeito, entendeu? É A primeira e a segunda Essa aqui é de ano A segunda colocada ganhou É Anderson, 29 E a segunda, 33 Ei, tira foto Ei Tira a foto Olha a foto ah, tá. Vamos tá, lá. Tá, tá, tá, tá. Bora. Ô, Pedro! Olha aí, Olha aí. Boa aí, boa. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos Vamos seguir a trajetória Vamos lá. Vamos e Oh, All right. É, a comissão né, tá tomando a decisão aqui de uma cesta básica para cada uma das senhoras tá tranquilo? tá fechado? tá aprovado pessoal? uma cesta básica para cada? vamos lá, então leva a cesta básica pega lá, rasta entrega aí, rasta uma cesta básica aí para cada uma de nossas companheiras aqui Prega lá! Pra ele fazer um trabalho, uma! É Aí que a gente faz avaliação variação na hora Médio secador, não quero também não quer eu é. o primeiro aqui. Não, peraí, peraí. peraí. Quem, é? Quem é o prêmio? Pronto. Então, tirar o primeiro. Espera peraí, espera peraí. Mais embaixo, mais em campo então, aqui. Primeiro de Dayane. Tira o primeiro, a primeira bola. A bola de Dayane... Pronto, a segunda bola aqui. Ariana. Aperta aqui, aperta aqui, a sua bola. Aperta aqui, aperta aqui. Aperta aqui. Aperta a mão 4, fora do 04 04 Peraí Peraí, vou peraí Ariana 04 é... Dai 41 Calma, a gente não ergue não 41 Bota aqui pessoal 41 é Manduela 27 e 44 Frávia Levou o Frávia, pronto, acabou. Traga o prêmio pra Frávia. Volta lá, volta lá. Aí, vamos lá. Poder passar pra Frávia? Aqui, regulamento, todo mundo ligado aqui. A gente tá levando tudo né, conforme regulamento aqui Pedro. no pico. Frávio aqui, valeu Frávio! 44! Ah, aí, aí, aí, aí! Valeu, Alf! Vamos embora! Vamos embora! Mais um quinto! Jace, segunda aqui para nosso amigo não, Maiana. Já Maiana primeira bola para Dona Jace, vamos lá, vamos lá pessoal, para desembolar rapidinho. Pessoal, meia meia, meia meia para a Dona Jacy, meia zero amanhã. Então, Dona Jacy leva o prêmio. Vamos, vamos, vamos, vamos. Joel, Joel, Joel, Joel. Joel. é muito fácil eu chegar aqui e eu disser e eu falar, eu quero isso mas como é que eu quero isso? eu estou colaborando? então pessoal, é assim a vida é assim hoje a vida é cheia de imprevistos e as coisas acontecem mas quando as coisas acontecem você tem que saber administrar não adianta afobação não adianta emoção porque às vezes a emoção você não soma, você só faz desesperar quem está em seu lado. Entendeu? Então isso não funciona, velho. O que funciona verdadeiro é você ter a dedicação e o compromisso com o que as pessoas estão conversando com você. Porque não adianta eu falar uma coisa para você, falar uma coisa para você e eu não assimilar do que você falou comigo e do que você está transmitindo para mim para que eu né, veja se eu consigo ajudar. Então assim, tudo que aconteceu hoje aqui, a gente né, teve a responsabilidade. Agora se assim, não vão se afobar não, pessoal. As coisas é assim. Você acha o quê? Que o médico lá, quando vai atender um paciente, ele tem essa pressa que as pessoas estão tendo aqui? Não tem, porque o sistema de saúde é esse. Esse é o sistema que a gente tem, um sistema totalmente desigual. Porque quando você tem um plano de saúde, você chega lá, você é bem atendido. E quando você não tem, você pode chegar lá se batendo, entendeu? E o médico para vir escutar você, para saber o que você tem, ele demora de vir. E às vezes nem vem. E quando o médico vem, você já é é se acabou. Limpa, não, é? é Então a gente está tendo de essa sensibilidade aqui em tudo. A gente vai levar ele. Eu já fui ali, já falei ali para levar. Se tiver um carro agora ali, meu carro está ali, a gente leva agora. Mas infelizmente as coisas acontecem.